Fala galera, aí hoje deu uma chiadinha aqui galera, ó, como eu falei que ia subir o drone para mostrar como está a situação da cidade ó. Aqui a região do Porto, é o rio Quicaré. ó, Só daqui dá para ver mais ou menos como que tá lá a situação lá embaixo ó. Agora eu vou soltar o drone e vou fazer a filmagem lá de cima, um vídeo rapidinho aí Só que eu falei com vocês que ia mostrar como que tá as águas aqui em São Mateus Então vamos ver como vai ficar as filmagens aí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 Ok, me E aí, galera, como vocês viram aí no vídeo, né? Lá do drone imagem aérea esse aí é o rio Quicaré, que eu já falei, muita água mesmo. Água da chuva aqui de São Mateus e a chuva que está vindo, a água que está vindo da chuva de Minas também. É estado de quase de calamidade, não sei se o prefeito decretou, se vai decretar ainda, mas de emergência com certeza. Ali, não sei se vocês viram nem mais, tinha uma casa já foi, foi derrubada, né? Por motivo de segurança, todo o barranco aqui desceu. E é isso, galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que tenha gostado Deixa aquele like Deixe seus comentários Compartilhe aí Se não for inscrito Se inscreva no canal Eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui